Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underwords Techniques, hoje é um dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons, aqui nós vamos acertar esses seus bands de vez por todas, como diz meu querido amigo Renatinho Queiroz, se o bend ficar fora, a menina vai embora, então se você não quer que a menina vá embora, acerte esses bands. Maldade total, meu garoto, sim, são bens altíssimos. <risos> então aqui, por exemplo, nós estamos na tonalidade de Mi Bemol Menor, e aqui é interessante conhecer essa escala. Agora minha guitarra está bem mais fácil, ela está afinada em Mi Bemol. Então, pensando aqui, eu penso na escala de Mi Menor Natural. Aí você fala, Gustavo, por que você faz Free Lessons em Mi Menor? Para facilitar você meu garoto, mas é claro, sempre estude em 12 tonalidades, beleza? Então aqui pensando na escala de forma horizontal, vai afinando seus bens pensando na escala, beleza? Então eu vou dar uma nota aqui ó... Então eu bato a nota natural... E vem do bem desculpa as caretas <risos> bem sem careta também não funciona certo? Você vai fazer um bend agressivo Sem fazer uma careta de guitarrista Você não é guitarrista Certo? Então eu bato a nota natural, certo? No caso aqui, si Volto No caso aqui, um tom E busco si novamente, esta. Certo? Eu acredito que é uma maneira bem legal de você exercitar junto com o backing track. Beleza? Essa foi uma dica super curta, mas com certeza vai lhe ajudar bastante. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworks, Techniques.